Bom dia, bom dia, bem-vindo à Leitura Compartilhada, Oração do Dia. Eu me chamo Guilherme Bujac e este é o nosso momento da nossa live devocional diária, todos os dias de segunda a sextas-feiras, às 8 horas da manhã, sábado e domingo às 9. Sejam muito bem vindo à Leitura Compartilhada. Hoje, nós vamos fugir um pouquinho do roteiro. Por quê? Por conta de uma comoção nacional. É, ontem, foi enterrada na minha cidade a cantora sertaneja Marília Mendonça. E nós estendemos o nosso pedido de consolo, paz e, e o cuidado de Deus a toda a sua família, amigos e uma centena de milhares de fãs. E ontem, é, acaba por conta de todo, toda a repercussão sobre a, a a morte trágica, né, num acidente de avião, e tanto dela como também de outras quatro pessoas que estavam a bordo da aeronave, acabam, a gente acaba buscando muito tentar entender o que é a morte, ou refletindo sobre a morte e, consequentemente, refletindo também sobre a vida. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje no Leitura Compartilhada. Se você não sabe o que é o Leitura Compartilhada, você também não está sabendo quem sou, eu, eu sou Guilherme Bujac, sou pastor, sou missionário, e esta, esta live ocorre todos os dias aqui, de segunda a sexta, segunda segunda, sendo que de segunda a sexta às oito, às e, e aos sábados e domingos às nove horas da manhã, simultaneamente para o Instagram de segunda a sábado, no domingo, exclusivamente aqui no YouTube. Se você ainda não assinou o canal, assine. Se você ainda não curtiu o canal, curta, porque é muito importante para mim e também para outras pessoas que ainda não conhecem o canal, que precisam do YouTube para indicá-los, que o YouTube também os indique. O texto que eu quero dividir com vocês hoje pela manhã para uma breve reflexão e oração. É o texto de Eclesiastes, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim. Uma boa reputação vale mais que perfume caro. O dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Olha que absurdo, né? É melhor ir a funerais do que a festas, afinal todos morrem. E é bom que os vivos se lembrem disso. A tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo. Só pensa em divertir. Tá, isso já foi conhecido como o livro mais azedo da Bíblia, também apelidado como o livro mais realista, mais pé no chão, ou outros podem dizer que o livro de Eclesiastes é o livro mais pessimista das escrituras. O fato é que a morte é uma constante. Mas não é uma constante que venceu. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte talvez nós ainda não tenhamos vencido a morte no, na sua não tenhamos vencido a morte como padrão para nossa vida até porque o autor de Eclesiastes quando ele aponta a morte como algo é, que todos que, que todos morrem ele quando aponta isso aqui ele ele não vislumbra a ressurreição na sua inteireza né? não está registrada aqui pelo menos aqui a sua inteireza, mas ele aponta para uma verdade que faz parte daqueles que não lidam com a morte como um ponto final, mas como um ponto e vírgula. Como uma pausa, mas não uma pausa permanente. Uma pausa para iniciar uma nova trajetória ou um tema que ainda continua dentro da sua dentro da mesma da mesma cadeia temática, mas que toca no outro assunto. A morte é um ponto e vírgula para a vida daqueles que creem em Cristo como o um único suficiente salvador. Eu me recordo do encontro de Jesus e Marta quando, por conta do funeral do seu irmão, o Lázaro, o irmão de Marta e de Maria. E Marta diz para Jesus que... Ela cria que se ele tivesse chegado antes, ele teria poder para sanar. Porque também cria que tudo aquilo que Jesus pede ao Pai é atendido. E também crê na ressurreição. Só que essa perspectiva da ressurreição que Marta tinha, não, era completa. Era, era... incompleta. E o que Jesus diz para ela é que, Marta, a ressurreição não é algo futuro. A ressurreição é algo que você já pode experimentar agora, porque eu sou a ressurreição. Então, a ressurreição é uma pessoa. É o Cristo. Por sua morte e por sua ressurreição, a morte foi vencida. Ela foi derrotada. Ela deixou de ser um ponto final na existência humana e passou a ser apenas a ponte para usufruirmos com outros que já estão com o Senhor, daquilo que o Senhor reservou aos seus nos céus. A minha palavra esta manhã é dirigida especialmente a todas as pessoas que enfrentaram este ano de 2020 e o ano de 2020 no ano de 2021, a perda de alguém. As pessoas que perderam mães, pais, filhos, famílias inteiras que foram dizimadas por esse vírus, por acidentes, por doenças crônicas, pessoas que lutaram durante muitos anos contra o câncer, mas o câncer teve uma vitória momentânea nós em nome de Jesus oramos para que você seja consolado em nome de Jesus e que a reflexão sobre a morte te traga esperança estranho falar assim, né? que a reflexão sobre a morte te traga reflexão sobre a vida sobre a vida que ainda está a vida que ainda existe que você não seja atropelado por uma agenda que inclui tudo mas não inclui, não inclui todos que estão ao seu redor. Que você tenha a oportunidade de receber o abraço, o consolo, o carinho, que ainda persiste nesta vida. Eu sei que muitas pessoas, quando lutam, lidam com o luto, lidam de modo errado. Algumas pessoas estancam o choro, tentam sublimar a dor, não faça isso o próprio Deus vivenciou o luto do seu filho o próprio Pai Celeste vivenciou o luto do seu filho então não deixe de chorar e você que está perto de uma pessoa que está vivenciando o luto agora não, não estanque o choro da pessoa se isso te incomoda, se isso te irrita se isso te traz algum tipo de gatilho, não fique perto. Não é bom que você esteja perto de uma pessoa, a qual você, ao invés de fazer o bem, você está fazendo mal a ela. Então, em nome de Jesus. Saibamos vivenciar o luto, porque o luto faz parte da nossa história. Não queremos, não desejamos, não planejamos, tampouco queremos repeti-lo. Mas como o autor disse, Afinal, todos morrem! Mas não precisamos encarar a morte com o mesmo olhar. Aqueles que estão seguindo a Jesus Cristo, aqueles que seguem o Cristo como o único e suficiente Salvador, têm a promessa de vida eterna. Aquele que crê em Cristo, mesmo que morra, viverá. Essas são as palavras de Jesus. Outra vez, minhas condolências à família da cantora uma jovem de 26 anos, a Marília Mendonça, meio conterrânea, aos seus fãs espalhados por todo o Brasil, às famílias enlutadas pela Covid-19 agora no ano de 2020 e também no ano de 2021, aqueles que estão na eminência da morte, aqueles que estão acompanhando paciências terminais, o meu mais sincero voto de que essas pessoas estejam, estejam curadas pela mão curadora, sanadora de Deus. Mas aqueles que estão vivenciando o luto agora, estão deprimidos, tristes, se sentem, é, sentem uma tristeza profunda e parece que não consegue sair desse fosso a minha oração para que você consiga receber de Deus o consolo necessário para sair dessa situação. Vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, grato te somos pela tua fidelidade e pelo teu amor. Obrigado por ter nos ensinado, por tua graça e por tua misericórdia, o quanto, Senhor, é precioso o teu amor por nós. Quanto à certeza de salvação e a convicção de que estaremos com o Senhor e que estamos apenas dando um até breve, um tchau, mas não definitivamente um adeus, mas um até breve, aos nossos queridos que dormiram, ao Senhor? Sofremos, lembramos aqui da família do Cris, do Humberto, do pastor Carlos, a família do pastor Paulo e da irmã Valdeci, a família do Kirley e da irmã Valdecizinha, e outros tantos amigos, da Claudirene, outras famílias que foram famílias, próximas a mim, que foram afetadas por essa enfermidade, por essa doença. Tantos outros que não venceram a luta pelo câncer, a luta por uma doença crônica, e que hoje descansam no Senhor. Obrigado, Pai, porque podemos interceder pelos vivos, porque a esperança em relação aos mortos já nos foi dada por Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.